Muito boa noite a vocês que nos acompanham, é Remix do Mar, e nós estamos hoje aqui no auditório Cicobre de Norte, onde a INC, mais uma vez, movimenta a nossa região e, por que não, o estado catarinense. Hoje teremos a posse do novo reitor, que vai ser, que faz assumir o cargo, teremos, então, a posse de Luciano Bendelin. Mas, quem está conosco é a magnífica reitora do seu cargo, que, após, na outra, na, na outra gestão, estará como vice-reitora. Vamos falar então com a reitora, ainda magnífica, a doutora Solange Espranto, que conta para nós aí um pouco mais dessa experiência, essa passagem de cargo e mesmo assim contando um pouco mais da importância da UNEC no nosso estado catarinense e o nosso campus também na France. Boa tarde a todos, quase meia no... quase boa noite, né? mas é por conta da emoção. É um dia muito importante, muito importante para o campus de Mafra, porque nós teremos a oportunidade de dar posse ao nosso sucessor, professor Dr. Luciano Bendley, que é originário do campus de Mafra e que fez toda a sua trajetória profissional aqui na instituição. Isso significa um movimento novo para a cidade, uma possibilidade diferenciada e sempre muito próxima de todos os demais campos, porque... Isso é uma marca registrada da nossa gestão e eu tenho certeza que continuará a ser assim, porque o grande objetivo é sempre tornar a instituição mais forte, é, mais uma potencialidade capaz de fazer com que todos desejem fazer uma formação superior e fazer a diferença na sua família. Então, realmente é um momento muito importante para Mafra, especificamente, mas vai ter uma abrangência no meio oeste catarinense, no Planalto Serrano e também na região do Contestado como um todo. Nós falamos nesse momento do campus de Mafra, mas são seis campos no total da UNC. E também desses seis campos sobre a sua tutela, que legado fica? <tos> O legado fica vinculado a todas as unidades. Nós conseguimos, durante esses oito anos, revitalizar, otimizar todos os espaços. Nós conseguimos inovar a tradição de 50 anos com ferramentas de tecnologia, com inovação. Nós conseguimos criar o curso de medicina aqui em Mafra. E o reflexo do sucesso do curso de medicina está nos cursos de fisioterapia, nos cursos de educação física, nos cursos de enfermagem de toda a instituição psicologia, enfim, o reflexo foi muito significativo. E hoje nós temos uma instituição que tem realmente um terço de mestres e doutores atuando diretamente com os alunos. Há uma vitória importante, uma exigência legal e com isso também nós conseguimos atender uma, uma das prerrogativas legais, que era nós termos quatro mestrados e dois doutorados. Então, finalmente, encerramos 2021 atendendo esse preceito e com isso colocando a Universidade do Contestado num cenário diferenciado no estado de Santa Catarina e o curso de medicina especificamente teve um reflexo no Brasil todo. E se não bastasse isso, a mobilidade acadêmica tem sido um forte dentro da instituição. Nós passamos de um convênio para 16 convênios e hoje, no dia de hoje, nós temos uma estudante aqui de Mafra que está em Portugal, na Universidade de Aveiro, fazendo uma capacitação vinculada ao curso de fisioterapia. Então, realmente, o legado foi muito grande porque houve o comprometimento de um grupo de professores, de um grupo de gestores, de um grupo de técnicos, enfim, de toda a equipe de profissionais da UNIC que acreditaram na proposta de poder transformar toda a nossa região, mas acima de tudo de dar o melhor para o ensino dar o melhor para a pesquisa e a extensão Maravilha, Reitora, antes de nós encerrarmos, eu pergunto-lhe o tamanho do desafio lá atrás quando começou a, a sua gestão, o seu legado para hoje, qual é o tamanho? Ele diminuiu, ele aumentou, ele permanece? diminuiu. Quando nós assumimos em 2014, nós, é, nós estávamos assumindo uma instituição deficitária. E, finalmente, em 2016, nós conseguimos ter um ponto de equilíbrio capaz de sustentar a academia. E esse é um diferencial fantástico. E, a partir daí, então, a academia somente cresceu a academia realmente foi valorizada a partir do plano de cargos e salários que estava estagnada desde 2011 estagnado né e a partir daí a evolução foi constante então hoje para o professor Luciano futuro reitor da nossa instituição o desafio é ainda mais significativo porque está diretamente vinculado à academia ao ensino superior ao estricto senso, à educação básica, porque nós não podemos esquecer os colégios, né? uma frência, no caso, aqui em Mafra. Então, o desafio dele continuará muito grande. Mas ele tem uma estrutura, uma estrutura de pessoal que ele já elencou dentro da, dos, novos, uh, dos novos gestores, que será realmente um grande diferencial. Tinha prometido o um encerramento, mas a senhora me deixou mais um fiozinho de pergunta e curiosidade no, segundo, no seguinte também. Esse legado, ele continua também na competência e na simpatia da sua pessoa? Com certeza. E agregue a isso a competência, o caráter, a personalidade do professor Luciano. Uma pessoa muito séria, uma pessoa muito competente e muito comprometida. Muito obrigado, magnífica reitora. Eu é que agradeço a oportunidade, principalmente o apoio durante esses oito anos que foram fundamentais. Estaremos sempre à disposição de Mafra, porque Mafrense, como eu sou, eu tive o privilégio de me tornar uma cidadã Mafrense, sempre estarei à disposição dessa cidade, desta comunidade, porque ela é muito importante dentro do universo brasileiro, mas principalmente em Santa Catarina. Muito obrigado, portanto, a atenção da magnífica reitor que está deixando o cargo, doutora Solange Sprandil, que agora, então, a gente conversa com quem assume, por gentileza, professor doutor Luciano Bendelin, e já para iniciarmos o nosso bate-papo, 30 anos de casa da UNC, claro que doutor, professor, coordenador de curso, e agora assumindo um desafio muito grande na sua carreira, mas isso chama atenção também, é uma frente agora, daqui a pouco, como magnífico reitor da UNC. Parabéns, uma, uma boa noite. Boa noite, boa noite a todos que estão no Remaframix nos ouvindo, assistindo. Márcio, boa noite. É, hoje é um dia muito especial, né? É, se pensar que em 1988 eu entrava na UNC fazer minha graduação, antiga FUNORTE, e me dissesse, ah, um dia você vai virar reitor, eu diria, não, não teria essa pretensão. Então hoje é um dia muito especial por causa disso, mas mais do que isso, né? Porque quando nós, quando a professora Solange me convida em 2014 para fazer parte da gestão dela, nós encontramos uma INEC um tanto comprometida na sua continuidade e na sua perenidade. E com todo o esforço que ela fez, com toda a gestão, a gente chega numa INEC agora, em 2022, pronta para o futuro, uma INEC que vai conseguir fazer mais ainda a diferença e vai conseguir, com certeza, trazer todas as inovações na parte do ensino que a gente tanto espera, né? Mas o desafio é grande, é mais grande porque substituir, ou embora o professor Solange continue conosco, mas a gestão focada, a gestão planejada que ela fez nesses últimos oito anos é inigualável. E até porque a própria a competição, o dia a dia, dentro da, da, da, da própria função que se assume agora com o magnífico reitor, o desafio já começa a aumentar de tamanho, ele permanece ou ainda não deu para analisar isso aí? É, na verdade ele muda, né? É claro que a gente tem uma equipe muito boa, o professor Solange continua fazendo parte dessa equipe, mas ele muda. Muda porque, embora a gente trabalhou muito sempre em equipe, nós temos um grupo de professores muito bons, pensantes, né? é, mas muda, muda o desafio porque nós estamos vivendo uma, uma educação no ensino superior com grandes grupos que não se preocupam em educar, não se preocupam em formar, não são da cidade e não têm comprometimento com o desenvolvimento regional. Das cidades, dos seis campos onde nós estamos, muito mais com o desenvolvimento de Santa Catarina. Então, são instituições de ensino puramente comerciais que não. Então Só que é, elas hoje seduzem os nossos alunos propensos a um ensino superior de qualidade, como é o da ONC. Então, realmente, o desafio muda. Nós já começamos a pensar nos próximos quatro anos da ONC, embora o nosso planejamento estratégico sempre leve pela frente os dez anos, para a gente poder ter noção de onde a ONC vai estar daqui a dez anos. Doutor, o professor Luciano Bendelin, muito sucesso nessa gestão, esse desafio que está se iniciando. E claro que esses 30 anos que o senhor tem de casa, vai ser de muita utilidade. Vai, na verdade, assim, o fato de eu ter começado como aluno, ter passado como professor, ter estado coordenador, depois para reitor de administração, depois vice-reitor ele somou muita experiência, somou muitos desafios, né? Isso permitiu que a gente conhecesse a fundo a nossa instituição tanto do ponto de vista de gestão administrativa mas principalmente no ensino, pesquisa e extensão tanto que a partir desse momento que nós equilibramos a instituição em 2016, o nosso objetivo daqui para frente é muito mais agregar é, desenvolver é, inovar, principalmente nessa parte de ensino, pesquisa e extensão então essa experiência eu trago de sala de aula, uh, tenho atuado também nos estritos e isso com com certeza, eu sempre me coloco assim, quer dizer, se eu fosse aluno, aquele aluno lá atrás, o que eu estaria pensando hoje da ONC? Como professor, o que eu poderia estar agregando e como coordenador? Então, sem dúvida nenhuma, essa experiência deve fazer e eu não devo me esquecer de nenhum momento para que eu possa sempre estar no rumo certo da ONC para os próximos anos. Muito obrigado, sucesso professor, para a sua equipe nessa nova empreitada. Muito obrigado, agradeço, Márcio. É... Penso que, que nós, a UNEC, é uma universidade que está aí há 52 anos, estamos em seis municípios, nós temos um comprometimento regional muito grande. Mafra tem uma vocação muito forte para a saúde. É, nós temos ainda outros cursos que fazem toda a diferença, então nós temos certeza e nós queremos e vamos fazer que a UNEC continue fazendo essa diferença. Muito obrigado. O RMIX no ar, portanto, fazendo o registro da posse daqui a pouco do novo reitor, o magnífico professor Luciano Benelinho, que vai ser conduzido, ou melhor, vai assumir o cargo de reitor na UNEC nos seis campos, claro que nós falamos aqui do campus Mafrense da UNEC. O R -Mix no ar, com apoio de Cicópio Cresce Norte, são mais de 5 mil associados, faça parte você também, apoio de Alquímica, 32 anos, uma empresa genuinamente rio-negrense e de Papatudo, papando sempre os melhores preços.